E agora vamos continuar com o nosso jogo. Vida que segue, Big Brother que segue, o veredito de vocês tá aqui. Bora lá conversar com a casa. 2 milhões em uma, agora deve estar com uns 10. <risos> <risos> calma aí, o que ela fala? Ela fala, isso, eu quero ver. Segue o jogo! Segue o jogo. Opa. Segue o jogo. Bora! Não é impossível acertar tudo aí no Big Brother Brasil, é muito raro. Oh. Acho que nem dá. Nossa. Aliás, não dá pra acertar tudo nem em ficção. Imagina uma ficção em que todo mundo acerta tudo. Que coisa chata e monótona. Quem assistiria um filme, uma série, uma novela em que todo mundo acerta tudo? Não tem conflito, ninguém erra, ninguém trai ninguém, nada acontece. Não tem drama. Cometer erros no Big Brother, por mais que doem vocês e vocês fujam, é fundamental. É o que faz o jogo ir pra frente, nossa convivência para pra frente, nosso aprendizado ir pra frente. Faz parte mesmo. Vocês estão aí para isso. Vocês assumem o risco de errar quando vocês topam essa brincadeira. Tem dois tipos de erro, como a gente estava falando. Tem o sem querer e tem aquele que é proposital, mas que você até se arrepende depois. Mas como diz Arnaldo César Coelho, sem querer também é falta. Já ouviu essa, Arthur? Oh, com certeza. Sem querer também é falta. O público do BBB perdoa. Perdoa. O público bebeu e perdoa sim. Como a gente conversou em outra eliminação, se não me engano, do Projota, tem algumas coisas que não podem ficar sem resposta. E se você ignorar e deixar para trás, aí o público cobra, quando você vem para o paredão, depois de tanto tempo. Mas os erros que são digeridos, dissecados, enfrentados, o público perdoa sim. Só que vocês também atrelam tudo ao paredão, a resposta do paredão. O Kai acabou de falar, não, eu preciso de uma, uma resposta. É a única informação que vocês têm, isso é justo também, é, é do jogo. Mas qual é a resposta do paredão? Voltado do paredão é uma carta branca para você fazer o que você quiser. Voltar do paredão é um endosso do público dizendo, é isso aí, tudo que você fez para chegar até aqui, faça de novo, a gente está adorando. Ou voltar do paredão é mais uma vida, mais uma chance, só mais uma semana. Voltar do paredão, e digo isso para você que fica, é uma chance para errar, mas para cometer erros novos. Não cometer os mesmos de sempre. Quem sai do jogo hoje é o Rodolfo.